Acho que você nem imagina quanto tempo eu fiquei aqui, parada, estática, esperando pra ouvir você dizer que tava arrependido e me queria de volta. Acho que você não sabe quantas noites eu passei em claro, sonhando acordada com o dia em que você ia voltar pedindo perdão, por ter sido tão babaca, por ter ido embora mesmo depois de eu implorar aos prantos pra você ficar comigo. Acho que você não faz a menor ideia do tempo que eu perdi tentando entender por que mesmo fazendo de tudo, não fui suficiente pra você. Acho que nem passa pela sua cabeça quantos diálogos com você dizendo que me amava Eu criei e recriei nesses meses em que você esteve fora, amando outras garotas Acho que não te contaram o quanto eu sofri, o quanto eu chorei, o quanto eu me desgastei com a nossa história Até conseguir aceitar que o espaço vazio ao meu lado da cama nunca mais ia ser preenchido com seu corpo Foi só eu começar a seguir em frente que você voltou Tocou a minha campainha no meio da tarde e sorriu, exatamente com aquele sorriso que me balançava inteira, mas nada em mim estremeceu. Eu quase não acreditei no que vi quando abri a porta. Você estava lá, paradinho, concentrado, como se procurasse as palavras certas para me falar. Quando me viu, quase deixou o queixo cair de espanto, mas logo endireitou os ombros e se recompôs. Você é aquele tipo de cara que não perde a pose nunca, mas eu sei o que você pensou quando bateu os olhos em mim. Ela tá ainda mais linda que antes, não foi? Eu tô mesmo. No começo eu achei que ia morrer sem você, mas eu sobrevivi e me reinventei. Fiquei melhor que antes, em todos os sentidos. Talvez por isso eu nem tenha ficado admirada quando vi que você tinha trazido as minhas flores preferidas e uma caixa daquele chocolate que eu amava e raramente encontrava nos mercados perto de casa. Não me importava mais. Junto delas, você também trouxe um monte de desculpas e de mentiras ensaiadas e foi logo vomitando tudo em cima de mim pra não esquecer todo aquele discurso que tinha decorado. Como se eu fosse uma idiota que cai em qualquer historinha. Tudo bem, talvez eu tenha mesmo sido idiota algumas vezes. Talvez eu tenha te dado mais chances do que você merecia e perdoado uns erros que nenhuma outra pessoa no mundo teria perdoado. Mas a gente aprende com os tombos que leva, sabe? E eu caí demais por sua causa. Basta olhar pra mim e ver a quantidade de hematomas que eu carrego na pele, na alma. Quando você terminou de dizer tudo aquilo que eu esperei sair da sua boca por tanto tempo, tudo aquilo que eu sonhei, desejei, fantasiei, eu não sabia se chorava ou se ria. Sim. Se eu chorava de raiva por você ter sido otário a ponto de jogar fora o casal que a gente podia ter sido, as coisas que a gente podia ter vivido, o futuro que a gente podia ter escrito como se ria da sua cara de pau, da sua falta de senso e do ridículo. Eu queria tanto que aquela declaração tivesse vindo antes, que você tivesse se dado conta de que eu fazia falta, enquanto ainda dava tempo de eu querer deixar de fazer. Mas você perdeu a hora, se divertindo lá fora, e eu tive que arrumar aqui dentro sozinha. Aí não sobrou espaço para você. Depois que você confessou que estava arrependido, que não via mais graça nessa farra toda, que precisava do meu perdão e dos meus beijos, e até mesmo das minhas manias chatas, e ficou olhando como se esperasse por um convite para entrar, como se no fundo a casa ainda fosse sua, eu quase senti pena de você. Quase falei que eu sentia muito por aquela situação patética, quase te abracei e disse que aquilo ia passar, mas na verdade, te ver ali fazendo as coisas que eu quis tanto fez com que eu tivesse certeza de que você nunca me mereceu. Porque se tivesse me merecido, você teria dito tudo aquilo antes mesmo de ir embora. Se tivesse me merecido, não ia ter me feito passar por tudo que eu passei pra depois voltar como se nada tivesse acontecido. Se tivesse me merecido, não ia ter criado uma cratera no meu peito e achado que dava pra preencher com algumas palavrinhas bonitas. Se tivesse me merecido, não ia ter me deixado perceber que a vida fica bem melhor sem você.